Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste 25 quinto domingo do tempo comum, Jesus nos exorta. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. São duas coisas diferentes. O serviço a Deus é um serviço que implica no serviço à humanidade, à solidariedade, à fraternidade, enquanto que o serviço ao dinheiro gera desigualdade, gera acúmulo, exclusão, marginalidade. Então, servir a Deus significa colocar os bens deste mundo a serviço das pessoas e não a serviço do acúmulo, por isso que na nossa sociedade existe tanta desigualdade, palácios se constroem ao lado de favelas, um país que produz tantos grãos, campeão na produção de cereais, não poderia ter fome, no entanto tem fome, por isso que o serviço ao dinheiro, ele gera essas situações de não-vinda entre as pessoas. Enquanto que o serviço a Deus, ele gera a criação, a construção da casa comum. Santa Clara de Assis, ela lutou a vida inteira por um privilégio. E o Papa resistiu até o fim da vida dela em não dar esse privilégio, que era o privilégio da pobreza. Ela queria ter a aprovação do Papa do privilégio de não ter nada. E ela somente morreu em paz em 1253, quando o Papa aprovou este privilégio. E que privilégio! São Francisco de Assis também, quando alguém vinha seguir o seu jeito de viver o Evangelho, ele também recomendava. Vai, vende tudo aquilo que você possui, distribui aos pobres, depois vem entre nós Então ele queria que viesse só a pessoa e nada mais Tudo aquilo que significava divisão, separação, desigualdade desaparecia E aparecia somente o irmão, a fraternidade